Após cinco dias seguidos de alta, com direito até a fechamento recorde na quarta-feira, a bolsa de valores brasileira recuou nesta quinta-feira com movimento de realização de lucros e também por conta da votação das emendas da reforma da previdência, que poderão desidratá-las um pouco. Ou seja, a economia fiscal de pelo menos 900 bilhões de reais em um período de 10 anos prevista poderá ser bem menor. Alguns economistas estão dizendo por aí em uma desidratação superior a 200 bilhões de reais, o que não será uma notícia nada boa se realmente for confirmada. Outra preocupação que está apaixonando no mercado brasileiro, é a não aprovação do segundo turno da reforma da Previdência antes do recesso do dia 18 de julho, ou seja, próxima quinta-feira. Lembrando que a aprovação nos dois turnos da Câmara é vista como uma condição para que o Banco Central Brasileiro dê o primeiro passo na redução da Selic, que é a taxa básica de juros no país. Mas, apesar do pequeno mal-estar no mercado interno, lá fora o dia foi de bom humor, com o índice Dow Jones nos Estados Unidos superando os 27 mil pontos pela primeira vez na história, e com o Banco Central Norte-Americano cada vez mais sinalizando um provável afrouxamento nos juros. Nessa sexta-feira, o foco Ainda será a reforma da Previdência, mas fiquem ligados também que pela manhã deverão sair as estimativas do governo para o PIB e para a inflação em 2019, que deverão ser divulgados pelo Ministério do Paulo Guedes. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!